Carmen, você sempre fala nos seus vídeos e no, na rádio, etc, que o seu trabalho não tem nada a ver com religiosidade. Você tem alguma religião? Eu tive. Tive não, né? Eu sempre fui meio, meio desprendida de princípios religiosos, sempre fui desprendida de dogmas, mas a religião, né? Porque o batismo, ele não deixa de ser... Um, um, um ritual. Então eu fui batizada, crismada, uh, comungada, fiz comunhão, porque os armênios fazem tudo junto, né? Extremunsada, eles dão a extremunção de uma vez. Uh, quando assim quando eu tinha um ano de idade, porque eu, falo, eu era apostólica armênia, bom, essa é a religião onde eu cresci, né? Apostólica armênia, que é ortodoxa, e a gente acaba tendo uma certa afinidade, mas não que isso seja o princípio da minha vida. O princípio da minha vida é sou eu em Deus. Então você não tem religião nenhuma? Não. E seu trabalho também não tem nada a ver. Não, com... não, é totalmente é a espiritualidade científica, porque não existe ciência sem espiritualidade. O meu trabalho, ele é voltado para a cura principalmente não da doença, mas para a cura dos doentes. Um dia eu também fui uma doente. Até o dia que eu descobri, através de uma auto-iniciação, que a doença foi produzida pelo homem. Ela não vem de Deus. Ela não vem do universo. né? Eu classifico Deus como universo. Para um entendimento maior. Para mais entendimentos. E ela vem é, da... Do pensamento deformado a princípio pela competição do ser humano. Do homem, ele quando ele começa a descobrir que ele pode ser mais forte ou mais fraco, ele pode ser mais inteligente ou menos inteligente, como ele descobre isso? Quando ele chega a ter atitudes, né? Sagazes, sagazes, quando ele chega a ter atitudes de querer ser mais do que o outro, a título de competir, e de ser mais, e de conquistar mais uh, e o homem, ele percebe que ele tem uma força física que a mulher não tem então ele tenta dominar a mulher porque ele percebe que a mulher, ela tem assim um potencial de amorosidade mas esse potencial de amorosidade equilibrado, né então ele desequilibra a mulher dominando ela e ele se coloca pela força física acima da mulher então, o ser humano, ele começa a se deformar a partir, né? Dessa competitividade, onde começa mostrando que Deus gosta mais de quem confia nele, de quem acredita nele, do que de quem não acredita. Que isso vem no Velho Testamento, né? Na parte judaica, onde hoje é judaico-cristão que Deus provava os homens, né? Ele precisava testar os homens. Olha, gente, que absurdo testar os homens para falar, olha, agora eu vou te dar tudo depois de azarar a pessoa, né? Porque trazia uma tragédia. Isso não é bom. E a pessoa se entregava naquela tragédia, aceitava e aí vinha Deus e dizia, agora eu vou te tirar disso porque eu vi que você acredita em mim. Então, como é que se pode crer no Deus desses, né? Então, desde pequena eu nunca consegui acreditar nisso porque Uh, meus pais nunca falaram Deus vai te castigar, nunca nunca ouvi isso da boca nem do meu pai, nem da minha mãe ao contrário eles só falavam, Deus ajuda Deus quer e aí eu pensava, por que, que Deus ajudou e não ajudou o outro, né até hoje eu acho muito engraçado sabe Gabi, as pessoas elas falam assim, uh, eu, sabe, eu vejo assim, por exemplo, uma pessoa que não, acontece um acidente, vamos dizer, aéreo ou ferrovo, vai, de transporte. Então, uma pessoa, o filho daquela pessoa fica, pode até vir a desencarnar, né? E do outro sai leso. O que sai leso, a mãe vira, o filho vira e ai, graças a Deus, ele me livrou. E o outro que desencarnou? Deus não livrou ele, por quê? E aí dizem assim: não, Deus quis ele porque ele era um anjo, estava na hora de perto de Deus. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Esse Deus eu quero distância, me desculpe, mas... Não quero nem distância, para mim não existe. É, essa frase já diz tudo, né? Pelo amor de Deus. É. O amor de Deus é muito mais do é. que isso que as pessoas colocam. Mas... Exatamente. Eu acabei de falar, né? É. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vamos sentir amor. É. É. Pelo amor de Deus, vamos unir a ciência, a espiritualidade. Pelo amor de Deus. Acredite em você, não tenha medo. Pelo amor de Deus... Saia da competitividade, saia do desequilíbrio, do ego. O ego é necessário, é lógico que é. Aliás, nós estamos num mundo, se o ego não vier para dar um basta nos outros, dar um basta falar, agora chega, daqui para cá sou eu, você não vive. Mas é, nós estamos num mundo onde estamos à beira de ou aprendermos ou, ele diria de uma vez, a sermos nós mesmos Sem falar Isso é ciência, isso não é ciência Toda criatura Que crê nela É ciência E dela vem a ciência Que nasce alguma coisa que já existe no universo né? O universo manda aquela ideia Para aquela criatura E aquela criatura desenvolve aquilo como ciência né? Então é isso aí pessoal Um beijo grande para todos Sempre na paz, luz e harmonia Gratidão